The amores! Olha eu aqui de novo para falar do meu queridinho Fito Power Caps. Já que eu dei aquela exagerada nas minhas férias, né? Já corri para tomar o meu Fito Power Caps. Duas cápsulas de manhã para controlar a ansiedade aquela vontade louca de comer que todo mundo tem. E, gente, quer ter o seu Fito Power Caps? Agora entra correndo lá no Instagram que tem promoção. É isso mesmo, uma grande promoção. 50% de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil. É isso mesmo, mas corre agora porque o estoque é limitado então não perde tempo não, adquira o seu Fito Power Caps, tenho certeza que você vai amar e ficar com tudo em cima beijos